Em japonês ele ah, mora eu... ele mora na terra do japonês aí eu morava né emoji é a, é. né, a terra do japonês né cara terra do japonês a liberdade em São Paulo não vem com essa não não moji, cara moji é só japonês cara eu no tô tô vendo. tem acusa na, na emoji tem acusa tem acusa tem, Yakuza? tem. É, Imaginava, só tem acusa ah, ali ah tem, tem, tem, tem, tem acusa em emoji só tem. se for acusa de interior ah, oh, olha mano. Os caras Não falar nada, depois deixa os caras ir atrás dele. Vai é. ver. Os a casa sua casa aí, a o, o que, é que, que é a coisa tá fazendo no Brasil? Tinha é. assim, cara. Você não leu aquele livro, puta, mó famoso, que conta a imigração dos japoneses aqui pro, pro Brasil? Puta, eu tenho esse livro, eu esqueci o nome. Cara, tinha assim, viu? Eu, eu, quando veio. cagada um se eu fosse a eu ficava lá no Japão, tudo fodido aqui. A Brasileiro, né cara? Brasileiro, mas... É, mas aí o Yakuza, Yakuza nippo brasileiro deve ser foda do, pra caralho, então se você é Yakuza nipo-brasileiro... Isso é uma mistura boa, né? Já dizia? O Brasil é só pros Eu fortes, vi. né? É, o Brasil fala, é só pros fortes, Esca... Os Yakuza do Brasil aqui devem dar uns pau no Yakuza do Japão Eles lá, vieram rápido. se juntaram com o PCC. Caramba! Merda. Já <risos> pensou, <risos> velho? O que, que eu tava falando? Que eu até esqueci, vocês se, se, se, eram esquecer, meu. Pode tá. fazer a pergunta. O Poleal, ele tá falando também. Ih, fliperama, cara, você jogava também? sim, curti bastante fliperama na época, né, Só que quando eu era existia? criança, quando eu era criança, não podia entrar, né? Tinha é. muitos fliperamas que a gente não podia entrar. Quando você eu Vou, contar... era... Vou contar uma, uma coisa errada. A gente... Nossa, a gente batia na porta de um, de um fliperão, tava uma placa lá, proibida a entrada pra menores de 18 anos. Aí eu ficava pensando comigo, mesmo criança, né, mano? Quando eu fizer 18 anos, eu vou entrar em todas as Pô, casas de fliperama. Quando eu vou entrar nessa porra. Aí você nos 16. Quando chega nos 16, você já não tem mais essa ideia. Mas vem cá, é, tá é, você não jogava mesmo? Não deixavam? As casas grandes de fliperama recheadas. As ah, casas grandes né? não, né? Mas Agora, naqueles, naqueles né? barzinhos, barzinho. tinha uma, duas máquinas e dava pra... pra e Pimble, você gostava? Bibo, bibo é muito umbigo é legal é muito bom né eu tava contando até para minha esposa hoje o meu tio ele uma época ele entrou nesse negócio de, de o tio Luiz do Ricardo ele ele pegou umas máquinas que ele alugava ou comprava e ele acho que ele comprava e ele alugava para os bar e aí vira e mexe sempre tinha máquina na casa do Ricardo lá Toda hora eu ia descia hum. lá na casa de chamada pra ficar jogando pinball lá, cara. <risos> cara, eu não lembro disso, não. É. Olha, eu lembro assim, a gente jogava. O primeiro jogo que eu joguei foi Street Fighter, né? E também era assim, era um boteco, perto do SESE. Aí saiu. É, cara... era... era Metal Slug? É, Metal Slug Foi Street Mortal Fighter? Kombat 1, cara. Mortal, ah, Mortal Kombat Você não tinha pro Master System. Caraca, mas veio depois era, Street Fighter, né? Ah, o Fliperama sim. era só Street Fighter. Não, não, Fliperama é. é, sim. Street Fighter, Street Fighter, cara, era uma bom. febre. Todo mundo jogava. Capitão Capitão todo mundo Comando, jogou. Jogava, Leandro? Capitão, Capitão Comando? Comando? Capitão Boa, Comando, Nossa, perdi Aquilo ali ficha. comeu muita ficha. Me levou à levou falência, cara. Um aquela merda e lá. Cadillac, Cadillac dinossauro. Nossa, cara, muito bom final Final Fight Nossa né? cara mas acho que eu vou... agora eu... é. isso aí com é o que comia mais ficha de todos né mano? porque essa é uma ficha para duas vidas é rápido. Se não soubesse jogar rapidinho você cara, e tinha um esquema que você dava dois soquinhos para lá virava para cá lembra desse era esquema lá né? eu só chamava de sequência né mano? Você dava cara, ali, mas mas um se você volta. errava aquilo ali já errou, era também já era. né errou eu o remédio. mestre do ringue dava pra matar sim, mas se você errava, cara, o do, já era... Eu nunca, vi, nunca vi ninguém conseguir pegar, mas o primeiro lá, primeiro, ela, eu vi uma vez dois caras, né, jogando de dois, com os caras sem ser o grandão lá, sem ser o ragaz, o guy. Aí Eles chegaram no primeiro chefe, mano. mas não deu tempo nem dos cara do, do chefão subir e chamar a galera. Pegou um do lado um do outro e começou, até o cara morrer. Você... Ah, eles ficaram um do lado do outro fazendo aquele esquema. Aí Caraca, o chefe estourou, estourou a porta, pegou um de, um do lado um do outro, mas até morreu, não de mano. Lá e chamar. Você chegou, chegou... eles lançaram um remasterizado agora, né? Você chegou a ver? Cheguei a ver, o remaster Final Dá uma Five. olhada, é, dá Five. uma olhada, Five. tá bem legal, não, não cara. Cheguei. Eu ah, vi é. o remasterizado do Street Rage, do Mega cara. É, Bairro. agora vai sair esse Champion é. Remaster, né? Da hora. Já saiu. Ah, bastante também. Gente. Ah, não, eu tô confundindo é esse, desculpa. Eu tô tá confundindo indo. esse. já saiu. Ah, já Mas saiu. tá caro pra caramba. Eu lembro tá. que tava meio carinho, mandar dá pra Sim. comprar, não. É, mano, deixa pra lá. Mas, lá assim, assim é, um é, igual o André falou, acho que de fliperama que eu mais lembro, assim, que foi pancada, foi Street Fighter. Acho que todo mundo jogou Street Fighter no fliperama. Seja o Street Fighter é. original, seja aquela que as máquinas Eu que acho os, que foi o recorde, de né, Você dava o que e o que fazia assim... Just, just ah, você lembra de Pit, agora, Pit Fight, né? Léo? Spider Especial lembra especial. de Pit Fight? isso aí também fez história, porque era filme Lembro, os cara é, eu, eu Lembro, cara, mas uh, na época era, chegou a ser uma febre esse Pit Fighter aí, é, porque eu cara... pensava, ah, mas vendo bem, esse jogo é muito ruim, cara. Tem <risos> agora, né? É, mas na época era uma tecnologia, cara, um... não época... filmar os atores. Época, e sim, aquilo mas... revolu revolucionou, cara. Mas na época sim, mas hoje em hoje que ele tem ah, um é, é, é, é feio. É feio, é lixo, né, cara? O <risos> Dragon, jogou? Joguei é legal. Double dragon, cara. dragon. Nossa, o que cara, que era estilo, que era estilo beat up, né, cara? Você de andando, que tinha de luta também, mas os primeiros era era legal pra caramba. Vigilante. Vigilante, Vigilante lembra? Que Era um eu carinha do, do mutiaco. Os caras levavam a mina dele. Eu lembrei de sair do console Pcsendini. É, eu joguei no arcade, né? Eu jogava não, no, não. no arcade. Você conheci no, no console Pcsendini? Comeu muita ficha também, cara. Comia, tá, tá, esses daí eram comedor de ficha. Né? E de nave, Gradions. Lembra? Nossa, cara, esse jogo é um clássico de nave, hein, cara? Depois procura lá, Léo, puta, jogar é lá, cara. Clássico Grade, de nave é Galaga, Grade. na verdade, né? Mas tudo bom. Como? Galaga? Galaga que é clássico, né? Mas tudo bem, entendi. Galaga é clássico também. É, e, e, a Galaga do... é o jogo da navinha, adoro. É o da navinha, né? Jogo e da navinha. tem o... Um...